mm yeah. Estradas. Chegamos em Santiago, capital do Chile. Hoje a gente vai dar um passeio pelo centro histórico e aqui a gente vem atrás de Minha Torrentel, que foi famosa por ser a primeira torre de telefonia e temos a bandeira do Bicentenário. Aí ali ao lado nós temos o Palácio da Moeda, Praça da Cidadania, tem vários pontos importantes que a gente vai passar com vocês e mais tarde a gente vai tentar ir em pontos um pouco mais afastados que são bem legais também e eu vou levar vocês juntos. Agora vamos lá! We'll be Gente, depois de andar muito pelo centro, a gente finalmente chegou a uns um lugares que a gente queria muito vir. A gente está agora nesse, uh, nesse terraço netuno, que é um curso muito lindo. E vamos continuar subindo para ir no Cerro Santa Lucia, que é um dos lugares mais bonitos daqui. Chegando lá eu falo um pouquinho mais sobre o lugar. A gente está no ponto mais alto do Cerro Santa Lucia, que é Almirante. Eu acho que ali atrás é outro cerro de São Cristóvão, mas não tenho certeza, outro dia a gente vai lá. E para chegar aqui você passa por um, pela Rota dos Saberes. Você vai caminhando e vai vendo os patrimônios culturais e científicos que a população chilena deixou. E eles falam que o Cerro Santa Lucia é guarda-saberes de vários gêneros. Arquitetura, urbanismo, ciência, cultura indígena e também avanços tecnológicos tanto desse século como dos outros, dos anteriores, né? Então, assim, você faz uma caminhada bem legal e conhece bastante coisa. Eu filmei um pouco pra vocês. Agora a gente vai descer e ver o que a gente ainda não viu, porque tem várias bifurcações. Então a gente decidiu vir logo no Mirante, que a gente estava curiosa pra ver essa vista da cidade que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos descer, então.